Esse, eu não vou. Olha aí, que que é isso, hein? Olha aí, ó. Broderage rolando. Pedaladinha, pedaladinha. É, cara...